Voltei, Kidinho. E aí? É... Tô ok, viu? Só pra você ficar de boa. Kijin, que o que você faz quando você fecha a live? Quando eu fecho a live, é. Olha, geralmente eu não saio do PC, tipo, eu fico. Sempre fazendo tem um, um negocinho assim pra fazer, né? É, então, eu fico. Ah. Ou eu vejo meus vídeos, às vezes eu, sei lá, eu jogo outra coisa. Sei lá, eu converso com meus amigos. É, eu fico, Nossa. tipo. Ah, é isso mesmo. É, eu não, não saio do PC, ah. filhão. Deu uma descansada só. Galera, é o Juqueira mid mesmo? Vocês estão falando aí? Tamo com o Juqueira no mid, Kidin, então vamos. Chama o Jux Disc? Discord 15. Discord, de menor? Dá pra lançar, velho, dá pra lançar Tô com fome, quando eu faço essa aí Os viewers gostam de forçar uns conteúdos, né, cara? Mas esse, em particular, é bem agradável Muito agradável, inclusive Pô, galera, aí essas coisas que a gente tem que agitar é o 6, tá? Tem que ver se ele quer também Às vezes o viewer não quer, né? É ele mesmo? Bora, então Tá, eu posso fazer então, mano Pare que eu cheiro, afi, agora O que você desejar Hum, que me deixou livre, hein, deixo mano? Chuqueira pediu o Discord? Pera aí. Pera aí, família. Pera aí. Não vai pegar aqui. Pera aí, galera. Ali, ó. Deixa eu ter que dar o cargo, cadê? Ele já tá aqui. Ué, ué, ué. Fala, Juqueiro, coisa linda. Cara, é, boa tarde, tranquilo. Boa, boa, boa coisa linda, pai. E essa é, vai ver, é. TikTok Kindinho e TikTok Case Lu, velho. Tão fazendo as dancinhas? Como é que ah, é? é ah, é pra divulgar outra é, gente lá, divulgar, né, Pica, pica, velho. Já segue então, rapaziada. Que isso. Mas você faz é. a, a dancinha? Eu só seguiria se o fizesse uma dancinha. Mano, então, velho. Todo mundo Como tá é que é o conteúdo, nesse... Aí. aqui uns clipes, LOL. Mano, o conteúdo é, é só reciclar, tá ligado? Os bagulho da live, uns negocinho especial, umas artes e tal. Nenhuma dancinha. Nem teve uma dancinha no salve do BRTT, né? Mas eu vou <risos> eu tô quebrando o, o bloqueio da alta imagem primeiro da dancinha, porque você tá ligado que não é para qualquer um não, né? Bota fé, entende? Aí é quando eu quebrar a primeira, aí eu tento lançar uma dancinha especial lá. Fala nesse TikTok eu caí nenhum aí, viu, hoje, o queira. Dá só a mina com C lá, mano. Ela falou que tava grávida do negócio assim. E aí eu, nossa, eu não, ah, só assim. A doideira é. Aê, ah, é, o cara tem bagulho Vai. aqui Não, nada bala não, nada bala não Tava jogando lá Por causa dungeon do Lois Eu barra. vi eu que era relaxado, pá Tranquilo Cara, eu vi um comentário é que eu não, não, não sabia. O companheiro tá ficando um pouco longo agora. Ah, aí eu não sabia que vocês estavam nessa vibe de duo Mas eu vi um comentário assim: Kenzie é o cara do entretenimento que fica falando, e um Kindinho é o que fica quietinho e carrega. Mano, acho que foi. Não, truque. não, o Kenzie joga bem também. Não, ah, mas é truque. Aí é gente, negado, para de caça. Tô falando pro é conteúdo. Mano, mas é que é o seguinte, hoje eu eu tô jogando duo com o Kindinho aí tem quase um mês, acho. Aí todo dia, ah. todo dia, ele tá dando um tenta-kill. Literalmente. Ah, rapaz, é, tem, tem um pouquinho de gente aqui, mas saiu vivo. Boa. Nossa, Nossa, o melhor melhor. No, bot, vamos aqui. <risos> Faltou o minha bot, né, mano? é foda. nada, meu, ele tá frisado aqui, hein? Fudeu. O cara não vai jogar, é, o César não, joga, não. não joga, não. Ele, ele não joga, pode não. pegar ele esse tá aqui, vale. não, ó. A trefe, Parece que aqui ele, ele aqui. é bom, hein, Quindinha. Calma, quer que eu tanque? Eu tanque Deixa comigo, eu comigo vai? deixa comigo, tá, deixa tá. comigo. Tá. Deixa, ah, comigo é. deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. ele flushou, ele flushou, ele Toma. Boa, garoto. Mano, o Alistar não gosta de ficar na lane, não, hein, mano. Não gosta, não gosta, mas tá de boa. É, a gente mata esses caras aqui também, meu Deus. Eu filho. também acho, eu tô pensando em ultar pra parar o B dele, mano. O que você acha? Uta, uta, uta, fãs sérias. Uta uta uta, uta, uta, uta, uta, Ai, cadê? Achei, achei, achei. Aí, é ele. <risos> é ele. O brigador, rapaz, good, good. Faz o drag aqui, vou fazer o drag aqui. Boa, acho que eu rapaziada. Não dá limite, não dá limite, dragão nosso. Tá. Talvez eu stun, kid, hein? Boa, garoto. Vai, vou dar B, 2-0-2. Na real eu vou puxar mais bom, uma bom. pra dar uma moral Talvez é dive aqui, se eu pegar o agro no W, se liga Quer ir? Calma ó, ir? Em... Ó, agora, vai, se você quiser ir, vai, tô tankando F não voltou pra olhar nem ainda, ainda, gente Tanquei o último, boa Boa, boa Vocês são ah, ah, é só bom demais Cass Ó, não tem como ter F por esse aqui não, né, tá sem ult Deus, square é? Ah, eu vou pra base só Então já é F. Dois segundos Você foi Ah, que que é isso aí, Juqueira? Esse... Olha, esse... eu não esse... acerto esse... Aí, ó Nele, velho. Pegou, pegou, Uou! pegou, pegou, pegou. Deu o flash. É o flashei. É pro TikTok, Juqueiro, Faz a dancinha. Bravo! Então toma, toma, toma, toma, mano. toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já manda pro editor lá, ó, Dzica. É, não vou ter fé não, velho. É, pegou. Consegui bater. Pô, ele aí saiu dele. do. Dona Cup. Ai, ai, oh, ai! Ô! Flechei! Tô. Não precisa de mim, não, né? Faz aí, faz aí, não. Isso tá. é um bait, que que que é isso? Meu é Deus, aqui! Calma, calma, calma. Tem que ser no sub. Aí, obrigado. curar e 10 segundos. Ah. Uh, tá 2 tá cobra, talvez? sepa Toma bomba, pode a... Cobrou, porra. É triple kill, é triple kill. Mano, tomei um flash do Star aqui, galera. Você não pega ele aqui, não Chuqueiro? Aqui, ó. Ó, eu tenho um range do R já. Se vocês quiserem igual o maluco, ó. Ó, tem uma está aqui. Meu nice. Deus, aí eu lutei do lado da galera. Cheguei chegando. Toma! Acabou, acabou. Porra, Pode. não cheguei e nada, o Urgot fez tudo! Com quem? O, oh, o cara quer continuar? Não dá para pegar não, pô. Ah, é Urgot Ghost, Man, cara! Mano, eu não duvido de Urgot não, esse boneco é, o é de doido, É Toma, as hum. perninhas dele! Olha! Uou. Fala dele, Tyler Durden, ó. Tem que ir ele acabar. deixando ele parado aí. Não vou não, não vou não. Os caras tão aqui no top, cara. Descendo o mid. Vou só segurar um pouco. Aham, Mais um Tá Quê acabando o range Aaaaai Mano, quem é que atrás aqui, família? Tô no, reto, tô no reto, tô no reto Eu flashei, mano te Eu te só, Candy que de... Vem é pra dois. aqui, pra baixo, pra baixo, pra baixo Dali vai pular aqui onde eu tô, mano Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É sério que você ainda não deixou o like E não tá inscrito no canal Faz um favor e lança aquele comentário Nem que seja rosinha, campeão Toma Uh, Candy lu? Toma Pegou? Toma mais um! Não, eu matei no Ignite. Tomei Ignite. Estou e o vale Wzinho, tentando fugir. Pegou. Kezinho aqui vai ganhar Life Shield. Ai, ah, morreu por Red, vou nada. Boa time. Ixi, meu W. Mano, tem, um, tem um TF louco aqui. Eu vou caçar ele, mano. Foda-se. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah. Até chegar aí eu tô a HP. Tô brotando, Kate, Pelo portal, pelo portal! Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ai, ele vai pegar, pô. Confira ah, aqui. caralho, hein? esse portal foi foda, hein, mano. O tá fazendo top, mano. Oh, oh ira ali. É ult, 10 segundos. Ah, pulou esmaitando o um gole, hein. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Ó. Oh, então O Wast tá bem louco. Hum, não fala que não mata. Tem o en 2. Ui? Oh, oh exaust, morri na <risos> torre. Ah, ah, ah, ah. Exato é Broke, né mano, Tô de boa. Trolei, trolei. Mas foi pro TikTok, pelo menos, tá valendo. Ai! uxe! Como isso aí não pegou? Esse Kazeera foi magro, hein mano, que isso. Então, <risos> velho. O Alistar tem ult, mas não tem Ignite. Hum, Ai, Tá afiltou, hein. Kendinho, ainda vai é ter que fazer um milagre aqui, pai. Ah, a gente Quindina pode. Irenia tá aí também, mano. Toma o combo da Alistar, Kenzie! Toma o combo da Alistar! Oh. Cadê ele? Cadê ele? Caralho. Kendinho, você pegou cleanse, velho. Peguei. Pegou, mano. É bom, o cara, cara é bom. Pezinho, pezinho. Boa, boa. Ó, pra cá, vai pra Ah, ah eu morreu eu no, no docinho, velho. Mano, Ai, se, se eu, é eu tiver é um tempo, eu mato, uh. velho. Ah, não. Nossa. Tá. Valeu, Juri. Obrigadão pelos bits com nós aí também, pai. Impressão na tudo nosso. Em Completei. Ih, que isso, que isso, que isso. Mais um? Toma. Ah, lutou. Ah, deu pouquinho dano. Né? Meu, junto com o mid, como é que é? Não tem wave um que não. Acho que dá pra pegar os dois, deixa aí mais uma. É, parece que os caras não estão jogando, porra. Pois Isso é, velho. É, é, vamos sair então. É? Deixa tu então, deixa tu então, meu filho. Tá. Tô beleza. aqui, tô aqui. Uitê, é, nosso, não. é meu! Uh. É nosso! Uh! Toma. Tu hein? Eu rai, rai, rai. Errei! Cadê o Cadê você, Kid? Eu tô com 100 jogar HP, mano. O cara vai me comba. A eles atrás aí, gente! eles Arena no atrás! Só tá dando sim. um dano! Errou tudo! Tomou um daninho! Ah, pela morra! Juro quem? Juro quem? Turei! Ai, podia ter flashado! Pô, vocês saírem, tá bom! Saiu da Ó, tem um rapaz. Tem na Arena aqui, ó, tá sem flash! Nossa, Ai! Morreu, tia! Nossa, tio, eu tô HP dando em que que isso? Foi é então, foi dando do Kens ou do Quindinho, velho? Porra, foi festa. do 15! Cara, toma! Toma, dá exausta aí, filha da puta! Ai, mais um! Ai, errei. Vou mesmo. Tô indo lá oh, já. Pega. Vou tirar a zona dessa piranha aqui. Uh, matou. É uma só, só. Será Tomate, que eu uso? Tá? Deixa eu ver. Toma! Toma! Que isso, o cara curou ali curou porra! A ah, ela. <risos> Dos... Que porra! Tá bom. <risos> Não, cadê esse cara? Ah, tá todo mundo na base. O meu, sou meu, pô. Ó, esse aí toma. Ó, esse tom vai, vai, de geladinho aqui, vai. ó. ó vamos nela, vamos, vamos nela, vamos nela, vamos nela. Nice! Aê, garoto rapaziada é, é um um obrigado aí família. Ô, oh, dá a fila obrigado. todo mundo aí, vai que nós juntos de novo. Bora, bora jogar mais uma. Eu, comigo bora, eu vou jogar bom. mais uma. É o well play de hein, Kinders. maravilha, maravilha. maravilha. maravilha. maravilha.